E aí, família? Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo Hoje é véspera de Natal, né, mano? E a gente tá como? Resolvemos jogar um jogo diferente E eu tô muito apreensivo, eu não sei como é que vai ser Mas eu quero gravar, eu quero mostrar pra vocês Eu tô treinando, mira, cara, de verdade Se você quiser que eu te mostre como que eu faço isso aí Comenta, beleza? Quero saber aqui, mano, se você caiu de paraquedas Já clica nesse botãozinho vermelho de inscrever-se, tá ligado? Se inscreve aí, mano, pra fortalecer o canal Tamo junto, mano, bora aí bater 4K aí, mano Ano que vem vai ser uma que está nova Eu espero chegar muito mais que isso Mas é com a sua ajuda Então, mano, já compartilha aí com o um amiguinho, beleza? Chama ele aqui, mano Fala, vai lá no canal o Cara, é da hora Pô, vamos lá, vamos jogar, mano Você é doido, você é doido Todas essas paradas E é isso aí, mano Quero agradecer de coração Por você ter vindo nesse vídeo também De verdade, é nóis Mas vamos lá, mano O que interessa é jogar, tá ligado? Bora jogar, vamos lá Ficar o que pode ser Alguma merda que tá... Aí cai lá no storage, lá deu bom, né? Ih vamos, bora Tem que abrir o abriu o para-choque abriu o para-choque aqui Ó Fer, desce um pouquinho de queda, solta, daí tu vai... quando eu tu botar de novo, tu vai bem pra frente... Tá ligado, tá ligado? tô fazendo isso já, Brody Tu viu né, que tá metendo bala já no... no Tobias Ah, a Kink é uma bazuca, velho em cima que tem arma, vem aqui comigo. Mano, eu peguei uma arma aqui só pra. pra não morrer mesmo. Bora, vem aqui em cima comigo que tá o. Ah, loot. tô perdido. Tá é vendo? Peraí, pode buscar. Não, não, tô indo, tô indo, relaxa, relaxa, bora. Tem uma arma aqui embaixo, tem tá um baú, quer dizer? Não, é, é em cima, você tá bugado. Depois a gente pega essa, como que é? Ó, sempre dentro desses blocos tem loot, vai pegando aí. Ó. Ah. Vai, pega aí no box que eu vou dar. Ai, Cris, quase que eu caí. Mano, eu ia cair, eu velho. Ai, ai. Coloquei um bagulho lá que eu nem sabia o que era, mano. Aí tem dinheiro, hein? Sensor de pulsação tático. Ó, Cris, ó. Caralho, viado, tava falando com a Kathleen e te respondendo, meu cara. Pé, aqui, agora teria que ter cara, hein? Tô ligado. Tem, tá, tem cara. Tem? Tu viu? Ah, tô ouvindo o tiro, né, mano? Não, o tiro é pra esquerda. Sério? Nossa, que merda, é. hein? Naquela hora que tu tava falando lá na outra, o tiro não, não tava, na... tava nada a ver. Sério? Onde é que tu tá, tava... uhum. vai descer, mano? Não, é nesse aqui que desce, B. Desce lá embaixo que eu vou ali nesse sim. Pega aí que eu tô com loot bom, não, não preciso lootar mais. Ah, é sacanejes, né, velho? É só eu descer que é. não tem nada, mano. Sério? Tô falando. Vem, outro. vem aqui, ó. Pega no um colete, tem dinheiro pra caralho ainda. Não. O colete azul, quando tu pega ele, tu já pega já logo quatro de cara, né? Ou oh, tá três. A colete. Leva ela. Oi, oh, tá ouvindo, né? Ó, com... oh, achei ele, ó. Oh. Vem aqui, ó. Oh. Tá ah, caralho. Acertei. Tirei o colete azul. Aqui atrás é do muro, Fê. Ô, <risos> oh, louco, cara. Só se isna... na. Snepada na preula, né? É que você deu uns tiros agora. Mas ele não bota mais a cara para nós. Com arma Podemos desse jeito aqui. Mano, eu tô em campo aberto. Abertão, é. velho. Cheguei. Tô indo. Tá varando. Que perigoso. Que esse cara ficou escondido. Mano. O cara ficam dentro dos barracos. Mano. Mas eu tô ouvindo caixa, mano. Ó. Oh. Nada de interessante. Aqui em cima tem mais caixa, perto. Ah, mano, eu tô uma de grosso calibre, só, só que ela tá sem mira, Ô, tá Fê. ligado? Eu prefiro ficar com ela. Ô, Fê, tem... rolando aqui no Pinga? Aí precisa... Caramba, não trava, jogo. Pelo não, amor é de... Ah, velho. Ó o Vant, Fê. Que bixiga é essa, Cris? Ah, tá. É o trem. Fê. Eu ia falar, nossa, mano, tem um carro vindo. Tem dois squad crescendo aqui nesses prédios. Uhum, Tu então ainda do... tirou aí no cara? Ó, oh, quer ir lá e pegar ele de costas, vem? Cristiano sendo Cristiano, né? Tem é costinha, costinhas, né? Tá, tá em cima do prédio, primeiro. Ah, Ai, pulou, pulou, pulou. Eu tirei errado. Marquei, mano. Agora ele sabe de que nós Colocou um bagulho ali, Cris. Ele correu lá pra trás. Tem um bagulho aqui que ele colocou. Fê, vamos dar um recuado, dá um recuado. O cara tá dando a volta em nós, lá na frente. Vamos pra nossa caixa, Fê. Vai, vai vai. assistir. Não é, é sei que eles estão mais achando que não é assim mais mais Só pra tá nossa caixa? Acho que é, né? Só. Onde já foi isso, mano? Eu peguei a. Tá me ouvindo? Eu tô ouvindo? Pode falar que eu tô ouvindo, sim. Fê, aqueles que estão nas no nossas costas estão fora da safe. É, eu não cai mais no van, Fê. Tô. Tô obscuro. Eu não sei se eu tô... Eu acho que eu devo estar no bagulho de vante também, velho. Ficar espectro. É tem que dominar esse novo aqui. Com grande chance de ganhar, velho. Tá? Por quê? Ele fecha aqui, geralmente? É, porque daí agora tu tem uma visão de pessoa que tá por baixo. Parece com é uma arma sem mira longa. Não, eu tô com... Tô. Tá sem? Tô. E então, deixa eu gravar uma Não, mas eu tô com duas bocas, relaxa. Relaxa, Ó. Helicóptero. Ixi, travei, travei. Calma, calma. Boa, beleza, pronto. Eu tô com uma aqui que tem uma mira boazinha, tá ligado? Mas nada de mil graus distante. Dá uma olhada pra ver se não tem se que fazer. Ah, ainda não peguei kill nenhum, nenhuma, mano. Eu também não. Ó, ó, dois na ponte, ó. Tá paradinho, ó, os dois, ó. Vai um balaço no assim, então. Olha Vai, Deu Rulei. Derrubou? Ah, tá Já era. <risos> lá em cima lá, Tirei um? azul. Quer seguir? Abaixo da ponte, bora. Fica uhum. tá moscando parado aqui, tá? eu não entendi. Foi eu, nada. Também tá? Esses 40 metros longe de mim. Eu sei, eu tô indo por aqui. Quer, cerca, quer cercar um de cada lado? sim tá avançando por baixo, 40 metros. Consegue pingar? Já era. Ah, <risos> <você>. <risos> Joguei uma granada nele, viado. Esse orou pra Jesus na hora errada. Fê, compra um kit de rato e uma santa aqui. Pronto. Recupera seus coletes e vamos lá pra cima do morro do morro. Não queres pegar a arma dele? Vê que ele tá com uma arma boa. Peraí, peraí, peraí. Esse aqui tá zoado. Pra falar a verdade, Cris, eu... Eu até gostei da arma que eu tava, tá ligado? Então fica com elas, gente ó esse maluco aqui tem um uma masca. Masquinhas. Bora. vê, vê se tu consegue ver alguém Não Não conseguindo enxergar ninguém, mano. Usa a mira, pô. Dá uma e aproximada. Hora, é, o é, A hora que tu estiver mirando, não fica parado. Não é pra de coisa fácil. Assim. Ei, Cris. Jogador Eu de... Jogador de... De LOL. anos de COD. Ué, que podiaria é essa, velho? Eu não sabia que... Vixe, caraca, Cris, ó, quase que eu morri, mano <risos> não sei. Eu saí fora é da rapada. área disso de... Ó, Cris Veículo. Você acha que o cara vai no loot dele, Cris? Na hora que ele tava vindo pra cá, eu já tava esperando ele mano. Pô, surtou de mim, não bicho ele... Não tinha nem como ele sobreviver Não mesmo, porque se ele derrubasse um, o outro matava, não tinha jeito Tu não tá vendo ninguém com sua mira especial, não? Eu vi... Eu não tem um cara de puxar de para a esquerda ali, mano Vamos para lá, para aquela outra ponta Ou é só aqui que é não. bom? Não, mas também pode ser bom Vamos ver onde é que vai fechar agora Já é. Lascou, né, Bahia? Ah, não, não tá muito longe, Bahia. não Bahia, Bahia Vamos voltar e vamos fazer o que Precisa de alguma coisa da loja? Ou tá vendo alguém vir nem não, né? Não Bom, não cheguei não. a ver não, na verdade. Não deu tempo, né, mano? Quem dominar a torre lá vai ganhar aí, o jogo. Já, é, tu indo em frente. Mas já, vai E tu, de... tá, tu... E tu... Torre? tá indo pra onde agora? Pro mercado? Já tá indo, já tem cara indo pra lá, No mercado? Porque é o último. Peraí, peraí, tô vendo um. Aqui, ó. Volta. Tem outro lá na frente, ó. Olha o gás, Cris. Não, aqui a gente não pega, tá vendo a safe A gente não tá dentro da safe, mano Pra mim, não Tá, mas já não Vai, filho da puta vou aí. Nossa, mano, vou sair de perto Essa arma aí faz mal barulhão, velho até o, o tímpano A safe tá vindo, mano Aqui né, não pega, nessa parte é bugada Ok, tá parado aí, né Agora é que a gente consegue dar uma manzana Bora a da puta vai subir lá na torre Certeza Já tem feio lá em cima da torre já tem Não consigo ver nada daqui, mano Não vou conseguir ver, tá muito longe Ele pulou de paraquedas, olha é a impressão minha p... Isso, pulou de paraquedas Mano, eu só vi um risquinho, tipo uma pomba, tá ligado? A, área tá limpa. a gente nem usou vante, hein, Cris Tá ficando vante ainda? Não tem pra cá, onde cai é que tá, tem de... Caiu o caixa é, aqui, é ó. Caiu aí? Caiu. Bem aqui, ó. Ah, achei um lá em cima do morro. Viu? Alvo avistado. Em cima do morro? Uhum. indo por aqui. Tinha colete azul. Fé, um desceu, tá? Desceu? Peraí, eles vindo na nossa direção. Chega aí, gay. Caralho, esse barulho me assusta, mano. É Ó, muito alto, Ó, tem ótimo, alguém atirando né? okay. em você. Escuta, escuta, escuta. Tá em cima da gente. Boa. Tem o teu vant ainda não, né? Não, não pô. fei ele vai te ver em cima da pedra, gay. Em cima da pedra não, mano. Não, ele de cima da pedra, tá. ele vai te ver Tem, Tem como, o comigo, gás tá aqui, é aqui por pô Nossa, máscara, né? Ah, entendi Opa aí Viu alguém? Agora é foda Agora é foda que tá todo mundo e Da minha mira térmica não pega Nós vamos jogar, né? Filiz, eu tô quase correndo pra essa casinha, mano Tô me sentindo muito amarrado aqui, velho Não, pera, pera, okay, pera mas Os caras não tá correndo daqui, é, ó Pode crer eu ainda acho que o cara tá em cima da gente mano. na ponte agora vamos ter que ir agora vamos ter que ir vamos passando junto cacete vocês abriram aqui Cris ah não não não abriu não aonde não abriram não Estamos... só... só me quase lá. tá esperando maluco metendo bala aí de Sniper né tô mas não é em mim não me é você deu? Cris tá bem no pé de galinha né? é ali Nós estamos safe, hein, gay? Filha, só tira só a cara do, das paredes. Onde é que a gente está, é safe. Hein? Uhum. Eu vou quebrar para a gente conseguir sair depois dos meus escutar. Lá na frente temos um, 47 metros. eu estou olhando as costas, eu não estou vendo ninguém, mano. Opa, carai, que susto, bicho. Espera que Fica aí, Fê. Fica aí que nós vamos pegar os caras que estão nessa casa aqui, uhum. voltando. Tá ligado? Uhum. Ó, sei que tá vindo junto com eles, ó. Tem um aqui desse lado. Pula, Fê, pula por aqui, pula por aqui. Peguei Boa, caraca Ô, oh, maluco Eu pensei que não era o último, mano Eu falei, ué, Vem o cara Eu pulei, viado, de... Nossa Que susto, mano Então, eu tava olhando perto de você Eu falei, ué, deve estar com o Chris Porque eu tô atrás da safe e o cara apareceu, mano, eu dei um pulo, viado Nossa, que susto e é isso aí família, meu primeiro Minha primeira vitória foi Stealth Mas valeu mano, a gente ficou um pouco Apreensivo, eu não tô acostumado com esse jogo Mas foi muito massa, então velho, eu espero que você tenha Gostado de verdade do vídeo Agora é véspera de Natal, mano, eu ia fazer Uma comemoração aí com a galerinha, mas infelizmente Eu acabei tendo uns imprevistos Aí mano, mas não fica triste não, tá ligado A gente deve ter muita coisa boa Aí pra passar junto, eu espero que você tenha gostado Que você tenha um ótimo, mano, Natal De coração aí, velho, que o Papai Noel te visite Que realize seu sonho, beleza? Não desculpa Desiste do seu objetivo, mano. Rapaziada, a maioria que fala comigo é pessoas que pensam em desistir e isso é bad, mano. Não faz isso, tá ligado? Se é o teu sonho, se é o teu... o teu objetivo, faz que nem o COD, mano. É difícil, mas não é impossível. Tamo junto, mano. Feliz Natal. É nóis aí. Valeu, família. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu mesmo aí de coração a todos que estão ajudando.